Parte 2 do dia que eu quase fui sequestrada no shopping. Curiosamente, quando chegamos, minha mãe e eu havíamos passado por essa mesma porta. O segurança que ficava ali me viu entrar com a minha mãe e achou muito estranho eu sair do shopping com uma pessoa diferente. Então ele me tomou da mão da mulher e impediu que saíssemos. Nisso, conseguimos escutar ao fundo minha mãe gritando e correndo à minha procura. Eu não lembro o que aconteceu com a mulher, nem se minha mãe fez alguma denúncia. Mas lembro que tanto a segurança quanto a minha mãe ficaram muito assustados, enquanto eu, nos meus três anos, não entendia a gravidade do que tinha acabado de acontecer.